What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, sou professor de inglês online, um mensageiro da brilhagem, estou aqui em Curitiba, por isso que eu estou num quarto de hotel aqui, num cenário diferente. Vim aqui para participar de um evento e estou gravando esse vídeo aqui. Vamos falar hoje sobre homophones. Homophones? Teacher, o que é homophones? Homophones são palavras que têm a escrita diferente, porém, pronúncias iguais. Meu Deus, como assim, Peter? Como assim? Então, vamos lá, separei aqui algumas palavras para vocês olha só essa palavra aqui ó e essa daqui essa palavra aqui significa olho em, em inglês e essa palavra aqui significa eu em inglês como que se pronuncia essa palavra aqui e essa daqui é isso aí a pronúncia é ai ai olho ai eu nossa é mesmo, nunca tinha pensado nisso, teacher. Ó, oh, mudei sua vida, hein? Olha lá. Então isso aqui, isso aqui é um exemplo de homophones, certo? Olho, eu. Mais exemplos. Vamos lá, separei aqui. Olha lá. Essa palavra. E essa? Essa daqui significa comi ou comeu. É o verbo eat no passado. E esse daqui é o número 8, escrito por extenso. Então a pronúncia é... Eight, eight, eight, eight. Comi, comeu e esse aqui é o número 8. Estamos indo muito bem, certo? É verdade. Próxima palavra é essa daqui. ó. E essa daqui. Essa palavra significa farinha. Já essa aqui é flor. E a pronúncia: flower. Flower. É isso aí. Mesma pronúncia, escritas diferentes E aí você deve estar se perguntando Teacher, como que eu vou saber se é farinha ou se é flor? Pelo contexto Se você estiver andando num jardim E ouvir uma pessoa falar Those are beautiful flowers Você não vai pensar Pô, aquelas são farinhas muito bonitas Não, pelo contexto você entende que é a flor né? Que são as flores ali Então é tudo dependendo do contexto É a mesma coisa no português Quando você fala a palavra manga Tá certo que manga se escreve do mesmo jeito né? Enfim, mas whatever Mas vamos falar de pronúncia. Quando você fala assim, pô, a manga, essa manga é deliciosa. O que que vem na sua cabeça? Parece um calchucano manga. É a manga fruta, certo? Não a manga da, da camiseta. Hum, que, que manga deliciosa. Então, pelo contexto que você é, compreende, né? Você vai saber que palavra exatamente que é. Vamos aqui para mais homophones. Essa palavra aqui e essa. Essa daqui significa célula, célula, e essa palavra daqui significa vender é o verbo vender e a pronúncia céu céu lembra do Dragon Ball né o céu e tem mais como a preposição for o número 4 for ó, for para né e o número 4 night night cavaleiro noite cavaleiro noite night one one, o um número one, e esse aqui, one. one, que é o verbo ganhar, win, no passado, one. olha lá, one. E tem essas aqui, ó, buy, buy, buy. Buy de preposição, né? Por ou de, dependendo do contexto. Buy significa comprar, buy, e esse outro buy Tchau. é tchau. Ó, <risos> bye. Homophones. Aposto que você nunca tinha pensado nisso antes, hein? Ó, mudei a sua vida, mudei completamente seus estudos de inglês. Você, você nem vai dormir hoje à noite, não é verdade? Um aviso aqui final, que as matrículas para o curso de inglês Júnior Silveira ainda estão abertas, vai até o dia 16 de setembro, ou antes, se as vagas acabarem, não vou ter que fazer, vou fechar as matrículas aí, a turma, e baú, já era. Se você quer estudar inglês ainda esse ano comigo, um dos melhores cursos de inglês online desse Brasil, posso garantir isso para você, com certeza. Não deixe a oportunidade de passar, o link está aqui embaixo nos comentários, na descrição, algum lugar aqui em cima... Dependendo ainda do lugar que você estiver assistindo esse vídeo. Garanta sua matrícula agora. Então se você gostou dessa dica aqui, não se esquece de marcar um amigo aqui embaixo nos comentários. Para que ele também conheça e aprenda junto com você. Não se esquece de dar um double tap nesse vídeo se você está assistindo no Instagram. está no YouTube, deixa o like para ficar feliz. Inscreva-se neste canal, ativa o beluzinho está no Facebook, dê um like nessa página, compartilhe, curta, porque você ajuda muito o meu trabalho. Você me ajuda muito a continuar a inglesa neste Brasil. Muito bem, vou ficando por aqui, agora preciso me arrumar, vou agora para o evento ali, senão vou me atrasar. Well, that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se, todos vocês, lembrem-se, see you around. Bye. Ah, o bye de tchau, que é isso aqui, ok? Bye.